Perfeito, eu vou colocar agora o Ricardo Farias para te fa formular uma pergunta, é, se apresente para nós aí, fale de que lugar que você está falando, também fale para nós aí qual é a sua, a, sua ave de, o seu, a sua ave de estimação, né? por favor, a voz é sua, pode falar, fica à vontade. Boa noite a todos aí, em especial ao Vilmar e ao José, é, gostaria de mandar um abraço aí para o meu amigo Roger de Santa Vitória, da Santa Vitória do Tomara, lá no Rio Grande do Sul, que tá está assistindo através do YouTube. É, sou de Camboriú, né? E a pergunta que eu faço ao Vilmar é a seguinte: Por que é difícil. Quer saber o que é que você cria, por favor? Curió e, e bicudo. Você cria curió e bicudo, né? Tá bom. Capricha nessa pergunta bacana aí pro Vilmar, por favor. É, na verdade, são duas perguntas, né? A primeira: uh, Se ele acredita que a manifestação da repetição uh, viria mais da fêmea? Se isso tem a ver, né? A fêmea é do macho. E por que é difícil manter um, um curéu preto com um canto clássico ao longo dos anos? Obrigado aí. Tá, vamos, vamos, vamos, pô, você fez O tempo de manter um pão um preto é, e... e. E a repetição, né? A manifestação da repetição, se ela. Se tu acredita com a experiência que tu tens, se ela ah, é o mais importante, a mão da frente. Ah, eu sempre. Eu passo o pressuposto, as duas coisas estão interligadas. Agora, se eu for falar em porcentagem, eu, eu daria sempre uma porcentagem maior para a fêmea. Tá? Eu vejo o pessoal é, movimentar muito os machos, os, macho, os machinhos, para assim, baixo, os aviões, dizer, poucas fêmeas. Né? Mas eu valorizo muito a fêmea. Tá? Ainda hoje eu estava falando com o amigo Cami estava orientando ele a ter para fazer, pelo menos, até um F4 do Kalanikov. Então, ele pega o Kalanikov cruza com a filha, pega a netinha que assim vai fazer um F4 ou, ou chegar no F5. Mas o ideal já é até F4 está bom, vai chegar em torno de 99%. É, é, eu sempre valorizo mais as fêmeas, tá? É, eu acho que a pessoa, quando tem um Curió de ponta, que nós temos mais nesse Brasil, é, tenta o máximo possível chegar no F4, tá? Sempre usando aquele do seu curió de ponta, as suas filhas, as suas netas, assim, vai por diante, para chegar a limpar o máximo possível o estante. O resultado vai estar lá na frente. É... Quanto a.. Mantém o é... um é... canto do curió preto. Ah, tá. Quando você fala em curió preto, é... já vem a palavra ambiente. né? Até o amigo Reinaldo aqui, que eu estava fazendo toque aqui no chata, que é assim. É, muita gente acha que, que é difícil manter um curió próximo. Não, ele é fácil, você ficou bem vetorizado, e aí depois você tiver uma manejo, Mas você tem que perguntar para que você quer o teu curió você quer para Galador, você não vai mantendo facilidade, não que eu tenha, nós temos a raiva de exceções do meu de hoje, que é o Curió do Renato, que é um curió top de linha, Big C, temos o curió do Valde 60, você né, deve estar com 8, 9, 10 anos, não. Deve, deve, deve, deve, manter 60, mas se mantém clássico, mesmo galando, o próprio Renato também é exemplo, né? Então são raros, porque normalmente quando entra é, na cria, pelo, pelo mau manejo de deixar ele junto com as fêmeas, direto junto com as fêmeas, ele engloba alguma nota, alguma perda, engloba algum, algum vídeo de rasgada essa pessoa só vai lá no momento certo levar as fêmeas no nele nele local dele lá deixar ele chegarinho até eu manter agora não é fácil, você é pessoal o ideal é o terceiro ou quarto ano começar a com um o Preto e o ambiente é o seguinte vamos supor que o um amigo é, tem uma casa de 50 metros quadrados eu tenho uma de 300 Ora, eu posso até tentar tá, ter hoje na minha casa você só tem ter um eu estou falando em matéria de manter, tá? De manter. É. Ó, se você quiser botar dois curiões preto dentro da tua casa de 40 metros, você vai ter perda, né? E outro detalhe, nunca misturar prole. nunca se mistura prole. Se você for pegar um pardinho, você pega ou dois pardinhos, pega do mesmo, porque é do outro? Dentro de você pegar pegado um, do outro chegar na tua casa e começar a chutar dois CDI. Tá? Então, só um detalhe, acho que a pessoa tem que ser se apego. Mas eu diria que a pessoa tem que tomar cuidado com o seu meio ambiente, é, é, não manter prolhos diferentes, tem que tomar cuidado com, com esse detalhe tá? e rapaz, às vezes pode ir lá da gente porque eu tive essa bendita COVID e ela me deixou eu quero falar, mas não esqueça a palavra mas basicamente é isso, sabe é, é, é, é, é não misturar prolhos, nós estamos falando sobre a repetição né? e a repetição, se me ajuda a manifestar a repetição eu tenho, eu, eu, eu, eu tenho um detalhe que eu quero passar para os amigos, já passei na outra que é o corim com água de sal. O curió não se ajudar na sua autodepenação na auto, na auto e também faz com que eu estimule a repetição. Um tá? é, corino dos 15 centímetros, 10, 15 centímetros, pedra ali na gaiola, você deixa no sabor de sal, uma vez no meio que você vai lá molha dia molha. É uma beleza, tá?